Olá meus amigos, vamos começar com uma pergunta muito forte, que é o que você quer para a sua vida? Quem você quer ser? Essa pergunta ela está é, se tornando um jargão comum, mas ela é a chave principal para que tudo aconteça. Então é, o que você quer? Ah, eu quero ser rico. Tá bom, parabéns, chega, show de bola, né? Agora, eu estou lá deitado na cama com aquela preguiça. Ah, eu vou levantar. Tocou o despertador, perto mais 10 minutos mais 10 minutos, mais 10 minutos. Então, assim, isso de apertar mais 10 minutos, mais 10 minutos, vai te levar a ser mais rico? Então, essa pergunta: o que, que você quer para a sua vida? Se você disser que quer ser mais rico, que quer ser uma pessoa rica, você tem que agir como se fosse uma pessoa rica. Então, a todo instante você está se cuidando se aquilo que você está fazendo vai te levar aonde você quer ir. Então, se você gasta mais do que deve, hum, né, vai ser mais difícil. Se você segue os seus prazeres, não tem um sacrifício, não tem um esforço, não vai ser possível. Então, assim, ó, toda vez, aquilo que você deseja ser, você pode ser, desde que você haja, comece a agir conforme aquilo que você quer ser. Ah, eu quero ser um bom esposo ou eu quero ser uma boa esposa. Então é, a todo instante, esteja atento se aquilo que você está te fazendo vai te levar a ser um bom esposo ou não. É, isto, esse, essa pergunta que você faz a todo instante para você e verifica se aquilo que você está fazendo vai te levar onde você quer, é o que vai te dar entusiasmo. Aquilo que as pessoas, ah, tem, seja entusiasta e será, né, será um um entusiasmo, um entusiasta. E você tem que a todo instante observar o que você quer para a sua vida. Isso vai te dar forças para que você comece a realizar as coisas. Você vai começar a levantar mais cedo, né? ah, eu quero perder 10 quilos, hum, parabéns! Aquilo que você está fazendo no restaurante vai te ajudar a chegar lá, sim ou não? Automaticamente o teu corpo, os teus três centros de inteligência vão agir, para que isso aconteça entende então é interessante que com essa técnica você não sofre porque você começa a olhar aquilo que você vai obter e não o sacrifício que você está fazendo eu adotei isso claramente em minha vida tem alguns momentos que tem que fazer um pouco mais de esforço mas para mim levantar da cama eu sempre empurrava mais 10 minutos mais 10 minutos hoje não eu digo bem eu quero me tornar uma pessoa de sucesso Cara, tem que levantar. E aí a gente levanta. Ah, eu quero ter um, um grande amor. Né? O que, que você tem que fazer para ter um grande amor? Né? Eu tratar com carinho, com amor, mas tem horas que você vê outra pessoa te irrita, te incomoda. Mas quando você sabe o que você quer, tudo vai começar a acontecer. Então, ó, talvez até seja isso que se chama da lei de atração, né? dentro da física, da física quântica e tudo isso aí. É, a todo minuto, pergunte o que você quer. Né? O que eu quero para a minha vida? Em qualquer uma das áreas, eu quero perder peso, eu quero encontrar um grande amor, eu quero... É, essas coisas banais que as pessoas pedem. É interessante que quando eu começo o nosso curso aqui, eu pergunto o que você quer para a sua vida. Ah, eu quero ficar rico, quero ter uma casa, ter um carro bom, poder viajar. E ter uma família, beleza pura, mas o que você tem que fazer para que isso aconteça? Você pode separar em departamentos, bem, eu quero ter um carro bom, beleza pura, o que você tem que fazer? Eu conheço algumas pessoas que para mudarem de carro, ela compra um carro e já planeja. bem, daqui a um ano, daqui a dois anos eu vou trocar para tal carro. Aí ela vê quanto falta de dinheiro, ela divide por mês e sabe quanto que ela tem que guardar lá por mês para poder trocar de carro. Então, quando você sabe o que você quer, automaticamente as coisas vão começar a se ajustar. Você vai descobrir o que você tem que fazer para que aquilo aconteça. E não é difícil, pessoal. É, é muito gostoso, sabe? Porque você vê que você começa a prosperar e sem a dor. Sem aquela sofrimento. Ah, vou ter que fazer um sacrifício. Não. Aquilo que você está fazendo se torna um prazer porque ele está te levando aonde você quer. Então, crie o hábito de a cada 10 minutos o que eu quero, tá? Lembrando que não é só assim o que eu quero, quero ou né? não, quero um carro, beleza pura. Então eu tenho que perguntar um pouquinho mais, o que eu preciso fazer para ter carro? Ah, eu preciso ter autoconfiança, Uh, que legal. O que eu preciso fazer para ter autoconfiança? Ah, eu tenho que me arriscar mais, eu tenho... Bem, então faça várias perguntas até que chegue aquilo que você tem que começar a fazer com mais intensidade garanto para você que vai começar a mudar a sua vida totalmente em todas as áreas, uma por uma. Lembrando que para tudo isso é necessário ter paciência, né? Uma criança para nascer leva nove meses, não adianta você querer apressar mais, pôr a, a mulher dentro de um forno esquentar. não tem jeito, ah, Então tudo tem um prazo, e esse prazo eu preciso ter paciência, então é aqui que eu preciso ter, que é para fazer paciência. Então você começa a reconstruir, a reprogramar totalmente a sua vida. E aí você vai começar a obter aquilo que você quer, seu sucesso, as coisas que você deseja de verdade. Legal, pessoal? Se você gostou desse vídeo, eu peço a gentileza que se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas e assista também nossos vídeos lá no Instagram, no Facebook e na página da Academia. Beleza? A todos vocês, um grande abraço, um beijo e sejam todos felizes. Né? E o que, que você quer para a sua vida? Beleza? Abraço, beijo, tchau!